Leituras Espíritas apresenta Antes do Consolador Sexta obra da série Se a Mediunidade Falasse Uma obra mediúnica do Grupo Marcos Prefácio Jovem amigo, a misericórdia de Deus se exprime de forma mais pungente ante a miséria dos filhos que ainda não aprenderam a amar. Medita cautelosamente e investiga a ti mesmo, amigo leitor, avaliando como e onde deves atuar no mundo com o intuito de servir ao Cristo. Os enganos humanos são de todos os tempos. A misericórdia do Pai, eterna. Porém, a felicidade perene e imperturbável é conquista daqueles que almejaram e lutaram por muitos séculos em busca do amor que existe neles mesmos. Não contemples o passado com rancor ou lamento. Não. Existe hoje oportunidade sublime para que te engajes verdadeiramente nas hostes do bem e conquistes não apenas a paz em teu coração mas a alegria em colaborar ativamente na construção do futuro feliz que todos devemos partilhar por termos seguido, na primeira ou na última hora, o chamado do Cordeiro de Deus, o Mestre de Nazaré. Paz, Irvã de Albuquerque Espírito CAPÍTULO I UMA AULA DIFERENTE como a história do espírito é fascinante. Tantos tempos vivemos, de tantas épocas participamos. Saberemos um dia de todas as existências que tivemos? Quantas vezes nobres, quantas vezes pobres? Será que já fui algum sábio no passado? Onde estava na época da independência do Brasil? Pensa, Felipe enquanto o professor de história explica a proclamação da independência do Brasil... E o tumultuado o período da regência. Quando os homens e mulheres conhecerem a realidade espiritual, a compreensão da história mudará. Fala Pai Joaquim telepaticamente. Felipe olha para o lado e o vê perto do professor, sorrindo. Hoje, se ele soubesse que estou aqui, diz Pai Joaquim olhando para o professor, — Sairia correndo. — Nossa missão é, pouco a pouco, mostrar a todos a realidade espiritual, para que, aceitando a própria imortalidade e as leis de Deus, todos vivam melhor. — Explica o amigo espiritual de Felipe. Felipe a tudo observa, empolgado. Nunca pensou que Pai Joaquim o fosse visitar na escola. Sem chamar a atenção dos amigos, pois não queria assustá-los, concentra-se e vê também Aureliano aplicando um passe em Avelino. Estamos muito felizes com a aproximação de vocês. É o início da formação de nosso grupo de ação no mundo, explica Aureliano, enquanto aplica energias em Avelino, que se sente invadido por estranho bem-estar. No intervalo, Avelino procura Felipe para comentar sobre o livro Renúncia, psicografado por Francisco Cândido Xavier. — É verdade que existe vida em outros mundos? — indaga Avelino. — Sim, vida material em uns e em outros apenas espiritual. — responde Felipe. — Mas é possível ter mais informações sobre isso? Como posso saber mais alguma coisa? O que você sabe? Como é essa vida? Avelino mal pode conter sua curiosidade. Calma, diz Felipe, contente por ter encontrado alguém que, como ele, é fascinado pela grandeza da obra de Deus. Existem muitas informações em bons livros mediúnicos e na revista Espírita. Quero que você me indique onde encontrar. Não se preocupe, você descobrirá mais coisas interessantes do que pode imaginar. Fala Felipe, imaginando se Avelino participaria das aulas do Colégio Allan Kardec. Mas, como orientou o pai Joaquim, nem tão devagar, nem tão rápido. Ele ainda não tinha concluído a primeira leitura de O Livro dos Espíritos e, sem este livro, não se entende quase nada. Felipe volta para casa feliz. Ter um amigo para falar sobre espiritismo e mediunidade é uma grande alegria. À tarde, ele estuda e, no fim do dia, joga no computador. A partir das sete horas da noite, dedica-se ao espiritismo, conforme um programa que ele traçou, inspirado por seu guia. À meia-noite, adormece. Felipe sai do corpo com facilidade. É o resultado do programa que vivencia com muita disciplina. Ao chegar ao colégio, encontra Abelardo e Alessandra. Ele está fazendo o curso de terapia de vidas passadas e ela o de psicografia. Conversam sobre o que cada um tem aprendido. Felipe fala entusiasmado de Avelino e de sua expectativa de trabalhar com Gabriel Delani. Abelardo relata as regressões que vivenciou e as que realizou. Alessandra conta de seu programa de psicografia e dos exercícios que realiza em casa. Como gostariam de conversar mais? Felipe, se pudesse, faria todos os cursos de uma só vez. Regressão de memória e psicografia são essenciais para quem quer conhecer a realidade espiritual e contribuir para a difusão da verdade. Logo que der, faria esses cursos. Fala Felipe ao se despedir. Todos estão felizes. A alegria real é crescer espiritualmente, é transcender a mediocridade de uma vida presa à matéria. Felipe sobe as escadas. Antes de iniciar o quarto lance, faz uma prece. Não pede para não sofrer, mas para que aquela experiência o torne melhor. E assim enfrenta com tranquilidade a sensação de morte. Morrer eu não morro.